Hoje, por ser semana de Páscoa, eu trouxe um tema que nós temos ouvido falar, pelo menos eu e algumas pessoas com quem eu estudo, ouço alguns temas e assuntos, mensagens, e é um tema muito, muito próprio dessa época do ano, né, que é a ressurreição. É um tema que a gente encontra basicamente nos textos bíblicos e religiosos de outras religiões, que a gente costuma ouvir, né, a gente aprendeu nesse contexto, né, no contexto dessa época de Páscoa, que todos nós sabemos, né, e eu, no, no, o tema não é para trazer aula de religião não é isso mas uh, é falar da ressurreição que como a gente aprendeu no nosso na nossa vida até pelo viés religioso é, que ressurreição uh, é a, quando Jesus traz muita alusão né de Jesus mas isso esse termo sempre existiu mas é muito conectado com essa questão da Páscoa, porque celebra é, a, a, a morte de Jesus e depois ele é, passa pelo, pela ressurreição, né? ele torna a viver. Né? É, isso é um tema muito importante, né? é, que é celebrado é, nesse tempo. Apesar de antes de Jesus, antes dessa história, isso era tinha uma outra conotação não religiosa, mas não vamos falar sobre isso. A questão é que o tema em si, sem ter a ver, sem ter a ver com a conotação religiosa, ele, é, ele fala de renascer. Né? E é esse, é, essa, é esse ponto que eu venho trazer aqui, o renascer, viver esse renascer. Como é isso, né? Eu até, há umas semanas atrás, uns dias atrás, escrevi uh, um post lá no Instagram sobre isso, porque nas tenho feito meditações matinais com minha querida amiga Laura e ela tem trazido mensagens de Sananda, né, algumas canalizações e tem falado, não só na meditação, mas na, principalmente é, no, nos, nos encontros que ela faz semanalmente no canal dela outras pessoas também que trazem já têm falado disso e uh, me tocou é, profundamente esse tema, porque é o que nós, que eu vejo que eu e nós, que todos que estamos aqui e além de nós, né que nós conhecemos, todos estamos passando por esse processo né, de reviver, de renascer. E mesmo algumas pessoas que não estão conectadas com os mesmos temas, participando dos mesmos grupos, assistindo as mesmas coisas, ouvindo e nada disso, estão tendo também essa oportunidade, né? Em alguns momentos da nossa vida, se a gente for olhar para um, uma parte mais, an mais anterior, nós já tivemos momentos, a gente pode olhar para trás, nossa, realmente foi um... Eu renasci, né? ou a fulano renasceu e não é necessariamente é, tem a ver com é, tava lá à beira da morte e ressuscitou não é isso é sempre tem a ver com uma uma virada né uma transformação passar de uma situação totalmente diferente para outra um renascimento de muitas, pode ser de muitas coisas, de ideias, da forma de um ser mais integral, como você faz uma renovação em tudo que você pensa, quem você é, da forma que você vai agir. É claro que não é de um dia para o outro, mas o que eu quero trazer aqui né, é ressurgir a cada dia nós ressurgimos a cada dia, a cada dia que nós acordamos, nós passamos pela, pela experiência dessa, desse dia, os nossos aprendizados, as nossas conexões que nós fazemos conosco mesmo, principalmente, mais ativamente, se nós estivermos atentos a quem nós somos, os nossos sentimentos, a essa, esse exercício que nós são, estamos sendo convidados, até mesmo convocados a fazer ultimamente, de olhar internamente para nós, é, re, revisitar essas emoções, esses sentimentos, as nossas crenças, cuidar, renovar, refazer, isso é renascer, porque a gente tem uma ruptura com antigas coisas, antigos padrões, crenças, questões que a gente às vezes vai durante bastante tempo, às vezes anos. Formas de viver, de ver a vida, formas de se relacionar com pessoas. Pessoas que sejam colegas de trabalho, familiares, amigos. Pessoas com o mundo, com o que a gente vê fora da gente. Como a gente se relaciona, como a gente transita por esse mundo. Isso tem mudado. né? A gente tem se transformado. Assim como uma plantinha e eu aqui, é, morando em Portugal, eu tenho mais oportunidade de ver isso mais claramente por conta do, da diferença de, de, de estações, né? Mais frio, muito frio, não é tanto assim, mas é bastante frio para quem, pra quem veio no Rio de Janeiro. Muito frio e, é, e a estação mais amena, calor, enfim. Então tem essa, essa mudança bem mais significativa do que eu estava acostumada. E é, a gente vê isso muito mais marcado na vegetação, por exemplo. Tem umas plantinhas que a gente vê parece que morreu. Ela morreu. É uma árvore seca, totalmente seca, galho seco está lá. Eu só sei que não porque eu frequento aquele lugar e eu vejo as árvores é, ficando de folhas verdes, elas ficam super verdes, frondosas, lindas uma, uma assim, sombras incríveis. Durante o verão, é lindo e, e tudo. E depois, no outono, as, as árvores vão caindo as folhas. Igual aquela, aquela estação, o livro das estações do ano que a gente aprende, a gente vê na escola. Para mim, é, eu não conseguia ver aquilo, né? Porque eu moro, morava num lugar que não é tão, tão marcado isso. E hoje eu vejo isso aqui: é, as, folhas, as folhas caem. O, o, o chão o do parque, os né, dos lugares, ficando cheio de folha, cheio de folha. Lá no parque que eu, que eu vou, é, é gente trabalhando, né, muitos dias, meses seguidos para limpar o parque, cuidar das folhas, é muita folha. E chega um tempo que nem tem mais gente lá trabalhando de manhã cedo assim, porque parou de cair, não tem mais folha para cair. <risos> não tem mais folha. Acabou, tá tudo sem folha. E realmente parece que a árvore morreu. As arvorezinhas, os arbustos de onde a gente passa. Algumas. Outras continuam com folha. Mas algumas parece que morreram. E... Passando o inverno, começando a primavera, a gente começa a ver. Os brotinhos. Verdinhos surgindo de novo. É tão lindo. E... É até A primeira vez que eu vi, eu fiquei achando que a minha planta tinha morrido. E eu fiquei, quase joguei fora. Enfim, depois eu falei, não, peraí. Acho que é isso. Aí eu perguntei para uma pessoa. Não é isso, ela não morreu não. Ela vai ficar ali, parece, mas ela está ali hibernando, né, digamos assim. Algumas outras plantas são plantas de bulbo. Elas morrem ali com o caulezinho, a flor. E fica o bulbo guardado na terra. E depois ele floresce de novo. E é assim que a gente faz. A nossa vida também. Às vezes a gente passa anos, anos, talvez até décadas, numa situação ali, dentro da terra, ali dentro daquela situação, vivendo aquilo, escondido, sentindo, vivendo... E um dia desabrocha para uma outra coisa, para uma outra pessoa. Quantos desabrochares nós tivemos? Eu tive alguns. E acho que ainda vou ter outros. <risos> Eu acho que é isso. Assim, a gente está sempre, todo dia. Se a gente está investindo, todo dia a gente tem uma renovação. Todo dia a gente desperta para algo que transforma a gente, que vira uma chave. E aí pode ser que toda aquela, aquela bagagem de mudanças, transformações, que vem ali aos pouquinhos, não se mostre de uma vez. Ela não se mostra de uma vez necessariamente, todo dia mostrando alguma coisa. Não, às vezes aquilo vai, vai, vai, vai, vai, aquelas mudanças vão acontecendo, como esse buraco que fica lá dentro da terra, ele fica meses lá. Como essa árvore que tá lá sem folha, ela fica meses ali, sem folha. Mas tem coisa acontecendo ali dentro. para ela começar a brotar verde, rapidamente se encher de folha, e depois flor, e depois fruta, e tudo isso, tem muita coisa acontecendo ali. né? Assim como aquela, aquele burbozinho. Daqui a pouco ele começa a dizer, nossa, vai, tss, aquele calorzinho verde <sos> e aquela flor linda. Um lírio, né, por exemplo. Então, nós também, nós muitas vezes ficamos ali, vendo aquilo acontecer, fazendo aquelas transformações importantes, importantes, é vivendo aquelas mudanças ali, até que um dia renasce, né? Mas para mim, todo dia tem, a cada momento tem um renascimento, tem um renascimento. Porque a simbologia da morte, né, é é aquilo que sai para dar lugar para outro. Então, uma crença que nós desfazemos é a morte de uma crença. A morte de uma situação. Né? Então, ela morreu para entrar outra, para renascer outra. Né? Então, ressurge uma nova. Uma nova que faz mais sentido. Que agora faz parte de quem você é você também é uma nova pessoa você está ressurgindo também daquele processo que você passou ali às vezes pouco tempo às vezes muito tempo integrando integrando ali integrando fazendo como novamente aquela árvore aquele bulbo ali trazendo os nutrientes se fortalecendo se preparando, né? A gente integra, a gente está integrando ali aquelas, aquilo tudo que a gente está recebendo de informação, fazendo as transições, tirando o que, ah, isso aqui não, não serve mais, isso aqui tá. Eu vou vou ficar, vou por aqui, vou por ali. Às vezes essas mudanças, essas transformações que a gente algo que a gente tira, dá lugar para uma outra coisa nova, é tão difícil e dolorido como uma morte de alguém. Porque a gente também aprendeu assim, né? Que tem que ser dolorido. Isso é uma forma cultural de entender a morte. Apesar de, obviamente, acredito que tenha a sensação da falta... É, de, de, enfim, todos sentem a falta mas como cada um lida com essa morte vai depender muito de como é, é cada um, como cada um lida com isso né e tudo bem, não vou entrar nesse assunto mas pode ser muito difícil pode ser muito dolorido como uma morte a, é, se liberar de determinada situação se liberar de uma crença, de uma relação, de um relacionamento, às vezes uma pessoa que é muito amiga, mas não, já não fala mais ali a mesma língua. É uma pessoa que você ama. Você vai continuar sendo amiga dela para sempre. Só que você não, Hoje o convívio já não é mais tão estreito. Né? Hoje cada um faz uma coisa diferente, tem outros interesses. E aí.. É... A princípio é para ser natural, né? Essa desconexão, mais suave, mais leve, menos frequente essa conexão tão intensa, mas às vezes é dolorido, porque a pessoa acredita que não tem que ficar ali, tem que ser assim, começou assim, tem que terminar assim, porque, porque senão não é amor, não é parceria, não é isso. É só uma forma que a gente vê que a gente acredita né, que é para ser. Então, por exemplo, é uma ruptura vai para um outro lugar, para renascer de uma outra forma, até mesmo a mesma relação, a mesma... É, ali com duas pessoas, ou com um grupo, ou com um familiar. Às vezes, essa ruptura para marcar ali para mostrar olha agora a partir de hoje a gente se relaciona assim agora vai ser a gente vai ser mais feliz lidando assim dessa forma e aí um pode sofrer mais outro pode sofrer menos e ok mas tá renascendo uma nova relação né ou às vezes realmente tem ruptura não vai vai para um, enfim é, não tem como manter a relação também não é o caso, mas é um renascimento. Está está nascendo uma nova pessoa ali. Uma pessoa que viu algumas coisas, sentiu algumas coisas e transformou. Trouxe algo novo, algo novo para ela. Então, esse essa ressurreição é algo que nós estamos sendo convidados a perceber na nossa vida. E também, até mesmo, nos abrir para isso. Nós estamos sendo convidados a nos permitir essa renovação. Vamos nos renovar. Vamos ressurgir para o novo. Para esse novo que está chegando. Até no canal aqui da a Beth, o canal Ser das Estrelas tem um programa novo humano né onde é, a Beth traz é, tanto assuntos que ela mesma traz o tema como convida pessoas para trazer o que é esse novo humano né? Esse, nós que estamos ressurgindo é, com outro paradigma com outro ponto de vista outros né sobre coisas que antes faziam sentido pra gente e hoje não faz mais, né? É, quem é ainda, <risos> tem mais, aí, um pouquinho mais de quatro décadas de existência já, vê coisas muito diferentes, muito diferentes de como nós é, quando nós éramos crianças, como é diferente a forma como lidam, as pessoas umas com as outras. É, com as crianças. É, outro dia mesmo, eu, eu fui nadar e tava lá saindo do chuveiro. E tem sempre, de vez em quando, quando eu tô lá, tem um grupo de crianças que uma menina leva, deve ser de alguma escola, enfim. Eles vão fazer atividade e ela leva, cuida deles no vestiário e, e ajuda coordena ali para eles botarem roupinha, porque eles são pequenininhos, eles são pequenininhos mesmo, tinha até uma lá que é, é, ficou por último, os outros saíram, então, tinha uma pessoa, fica uma pessoa fora do vestiário aguardando, lá do, chama de balneário, e ela ficou por último, e a moça foi ajudar, porque ela trocou o sapato, ela, ah, esse é o direito, ela é a esquerda, e ela, a menina pequenininha, eu não sei, é direito e esquerdo, <risos> ela são bem pequenininhos, né? Bem pequenininhos. E é, eles estavam ali, é, ali naquela coisa de aprender, né? Todo dia ali, um faz uma coisa, fazer o eu reparo neles, é tão bonitinho. E a menina que cuida deles é tão gentil, é tão gentil é tão paciente com as crianças, são crianças diferentes, tem meninos e meninas, menininhos e menininhas, ai tão bonitinhos, e eles estão ali, cada um, Aí um dia uma, tava, tinha uma lá chorando, fazendo uma pirraça, e ela com o maior cuidado, com a maior atenção, falando, fulana, e aí é, eu tava dessa última vez, a menina tava sozinha, só com duas criancinhas, eu cheguei, tava só eu, de um lado do vestiário e do outro, Aí eu passei por ela e falei: Nossa, você é tão gentil, tão gentil com as crianças, parabéns. Ela, é, mas é assim que tem que ser, é assim que criança tem que ser tratada. Eu falei: Também acho, mas nem sempre a gente vê isso, né? Porque é verdade, na minha infância, né, e hoje até mesmo não vejo 100% isso, né? E, e mesmo a gente, como aprendeu a com pouca tolerância com criança, a gente ainda, eu me via muito assim, muito pouca tolerância. Até mesmo com os meus filhos, há pouco tempo atrás, eu, eu, eu, eu volto e meio, ai eu falo, gente, isso é muito velho, isso é muito antigo, isso não é... e eu vim me renovando, muito mesmo, porque eu, eu coisas que os meus filhos falam, umas brincadeiras, eu falo assim, gente, eu acho horrível, mas é uma coisa que tá ali, é um padrão antigo, né, mas... A gente, se a gente não escolher se renovar, é, renascer para essas coisas, para esses padrões novos de gentileza, de amorosidade, como a sociedade se cuida, como podem ser as relações entre as próprias crianças, né? De achar que tem que os meninos tem que ficar se, se socando, brincar de socar. Por que não mudar isso? Por que não transformar? Por que não podemos ser uma sociedade mais gentil? Né? É, relações mais amistosas, cuidadosas, ter cuidado com o outro. Isso é uma renovação. E a gente tem visto isso. A gente tem visto. E os pequenininhos estão vindo também mostrar isso pra gente. Né? Então, é, é só um exemplo de quanto a gente já mudou também como sociedade. Tem muita coisa pra, pelo caminho? Tem. Mas nós também dentro da gente também tem. A gente também tem dentro. Muita coisa, né? para romper. Porque a gente às vezes entra em contato com umas, umas crenças bobas. Mas que... É, é, congelam a gente ali numa situação ah, mas isso aqui não dá pra fazer, mas por que, que não dá? ah, porque, porque eu acredito nisso ainda mas por que, que precisa ser assim? quando a gente já questiona o que sempre foi e a gente, mas peraí será que podia ser diferente? tá renascendo uma nova pessoa e a gente pode fazer isso e normalmente a gente faz sempre. E lá na frente, nesse conjunto de vira alguém diferente, que somos nós. Então, essa, esse momento que agora a gente está celebrando a Páscoa e tem todo um contexto religioso, é em alguns países tem é, é, procissões e tem essas marcações mais importantes, né, sobre a, a questão é, de Cristo, da vida de Cristo, da passagem de Cristo por aqui. Eu convido, eu convido a cada um de nós a olharmos não pelo viés da dor, que isso também é um padrão que a gente acostumou a ver. A gente costumou, estava acostumado a ver pelo viés da dor. Ah, precisa ter um sofrimento. Precisa ser sofrido. Precisa ter dor. E aí a gente celebra a dor. E se a gente resolvesse celebrar só a vida? Só a alegria. E se a gente escolhesse mudar esse padrão e renascer para uma escolha de leveza, de alegria, a nossa autotransformação, o nosso, o nosso renascimento todo dia, não precisa ser dolorido. Quando a gente olha para algo que está lá profundo dentro da gente, uma questão que a gente né tá ali para olhar para resolver para acolher a gente a gente é convidado a acolher com amorosidade com carinho sem medo ah mas às vezes tem tem então tá mas vamos lá vamos transformar isso vamos escolher mais e mais fazer essa transformação sem dor sem sofrimento com um olhar de pode ser com curiosidade mas e que tal se fosse até com alegria? Por que não? Olha, isso aqui era assim, agora eu tô alegre, porque eu posso ver que isso pode ser diferente. Eu vou fazer isso aqui com alegria. Eu vou transformar isso aqui com alegria. Eu tô renascendo para uma outra forma de ver. para uma outra forma de ser. Como seria? Sem dor, sem sofrimento, sem achar que precisa carregar tanto peso, né? Como é simbolizado pela cruz. A gente não precisa carregar a cruz mais. A gente não precisa carregar esse peso que a gente trouxe, que a gente carregou, as nossas crenças. De todas as coisas que a gente tem, dessa bagagem toda, que isso, que aquilo. E se a gente começasse a soltar isso pelo caminho? Hum? Ia ficar mais leve. Até o corpo mesmo. Eu tenho um padrão de tensão no corpo. Porque é aquela rigidez, aquela coisa de não pode soltar, tem que controlar, tem que não sei o quê. Carrega? Carrega peso? <risos> é, leva esse teu. E se não? E se eu não quiser mais? se eu quiser soltar e se eu escolher que ficar mais leve vamos aos poucos talvez a gente não consiga soltar de uma vez só mas a gente pode escolher ir soltando e se transformando e renascendo e aí a gente depois olha um pouco mais para trás sabe dar uma ver ali tipo ah e a gente celebra não há dor. A gente olha lá e olha assim, uau, legal, gostei, olha onde eu tava, mas só para ver e fazer uma celebração da vida, da renovação, desse renascimento. Entende como é diferente, como pode ser muito melhor muito mais alegre, muito mais leve, muito mais cheio de vida, renascer para a vida, para a vida, para o amor, para a alegria, esse é o renascimento, essa é a ressurreição, que nós estamos sendo convidados, vamos renascer para o amor, se a gente não acreditou, Passou anos da vida acreditando que não era capaz de amar, que, o, né, que não tinha amor, que amor era uma coisa bonita para os outros. Que tal a gente descobrir que está aqui, está dentro de nós. Vamos renascer para esse amor que está dentro de nós. Vamos renascer para felicidade, para alegria. Está tudo aqui disponível e a gente veio para viver isso. Eu falei até no vídeo da semana passada isso. A gente veio para ser feliz. Vamos renascer todos os dias. Ressurgir para uma nova versão nossa. Que eu acho que é tão maravilhosa. Que a gente ainda não tem ideia. Eu acredito nisso. Porque as transformações já foram tão grandes. E eu já gostei tanto do que eu vi. Que imagino o que vem. E eu tô só na metade do caminho, hein? <risos> então, vamos lá. Eu vou convidar vocês a fazer uma breve meditação. Vamos se coloca numa posição confortável só para ficar aqui presente agora, só um pouquinho. Dá uma pausa no que você estiver fazendo, se puder, claro, se não estiver dirigindo, enfim. Dá uma pausa. Se estiver fazendo comida, <risos> diminui o fogo, dá uma pausinha, ou então depois assiste aqui. Mas vamos agora trazer a presença para esse momento. Faz uma respiração. Profunda, mais uma vez, e quando você estiver fazendo essa respiração, se conecta com a vida, lembra que quando a gente respira, a cada respiração, nós estamos renascendo, nós estamos trazendo a vida para dentro de nós porque é uma renovação a todo tempo quando a gente respira nós renovamos a nossa energia nós renovamos o ar nós podemos ficar sem comer sem beber água até mais de um dia até mais de dois dias dependendo da pessoa sem respirar a gente não fica muito tempo Talvez nem um minuto. É assim que nós nos renovamos. E a vida está sendo entregue a todo tempo a nós. Através do ar, desse planeta maravilhoso, onde nós escolhemos viver. O nosso corpo está o tempo todo fazendo isso. Todos os dias se renovam milhares, para não dizer mais que isso, de células no todo o nosso corpo. É um renascer. Todos os dias. Todos os nossos tecidos, os nossos órgãos se renovam. Diferente do que a gente aprendeu anos atrás na escola, na faculdade nós nos renovamos nós renascemos todos os dias respire e traga um sentimento de gratidão pela vida que se renova todo o tempo em nós agradeça ao nosso ao seu corpo agradeça a você pela escolha de se renovar de renovar a sua forma de pensar de ver porque a cada vez que você agradece que você Está atenta para algo belo que você não tinha visto. Você está se renovando. Você está renovando o seu coração. Você está renovando o amor em você. Sempre que você é grata, é grata pela vida de alguém. Por algo que fazem para você mesmo que você nem conheça a pessoa. Você é grato pela paisagem que você vê da sua janela ou pela rua quando você sai. Quando você é grato pelo seu alimento, você está renovando o amor no seu coração. Quando você agradece por cada parte do seu corpo. você está renovando o amor em você. Intencione agora, peça com todo o seu coração para você mesmo. Eu peço estar atenta para que eu me renove, para que eu renasça todos os dias para o amor para a grandiosidade de quem eu sou eu sou capaz eu sou capaz de me renovar de renascer todos os dias mais e mais e eu escolho Eu escolho ressurgir, viver a ressurreição todos os dias na minha vida, para a vida extraordinária que eu sei que está disponível para mim, a partir da minha escolha. Respire novamente, agradeça. Agradeça a vida, agradeça a todos os nossos guias, a todos que estão conosco nessa vida, todas as pessoas que fazem parte do nosso crescimento, da nossa renovação e seguimos juntos ressurgindo para uma vida incrível. Eu agradeço a cada um aqui que esteve presente, que participou. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Curte aqui o nosso canal. E participe aqui dos encontros que são incríveis. Não só esse, mas todos os que tem aqui. Um grande beijo e grandes renovações. Tchau, tchau.